Vai de cafezinho, tradução literária? Eu sou Ana Rossi, professora da Universidade de Brasília, e estou aqui para um sexto vídeo dessa série, Vai de cafezinho, tradução literária, é, e hoje eu vou abordar o meu, digamos, começar a abordar meu universo teórico a respeito da tradução. Um, é um universo vasto, mas ele tem uma lógica, ele tem uma coerência, é, na medida em que esses autores que, com os quais eu trabalho, eles têm um diálogo entre si. Tá? Então, é, a minha fala hoje aqui, a minha conversa com vocês hoje, vai ser, vai se dar a partir de um é, artigo que eu publiquei é, na, na revista Signos, em 2019, eu estou aqui lendo as, as, as informações, né? O título é "Tradução como construção de conhecimento: experiências na Universidade de Brasília". Tá? Então é, é um é um artigo denso que fala de vários autores com os quais eu trabalho, com os quais eu costumo trabalhar e que me permitiram ao longo dos anos é, construir uma metodologia, propor uma metodologia de maneira a orientar os alunos a se situar nessa nessa na questão da tradução e da tradução literária como toda é, posição né quando a gente assume uma posição é, não existe posição absoluta ela sempre está ligada aos pressupostos e aos autores com os quais a gente tem costume de dialogar então hoje eu dialogo com alguns deles porque por várias razões me interessam mais e então eu vou começar hoje é, focando nesse, nesse artigo, nesse meu artigo, que, é, que traz o início desse universo e traz também essa metodologia da qual eu falei nos, nos meus vídeos anteriores. Né? Ela propõe um caminho, é, uma sequência, já falei de processo aqui no vídeo anterior, no processo é, no sentido etimológico né de, de dar andamento de dar seguimento de fazer uma coisa após a outra é, de maneira a também se situar saber por onde você está andando e o que que você está fazendo é, inclusive para ter uma dimensão sistêmica da tradução e não e não só dos detalhes você é, o tradutor precisa ter essa essa essa dupla visão uma visão do todo porque ele precisa se situar no todo e ao mesmo tempo ele vai nos detalhes, né? Então é uma é um vai e vem constante. Então aqui eu vou começar lendo uma citação, é um pouco longa, mas eu eu acho interessante porque ela traz justamente é, essa questão da tradução como uma atividade eminentemente imbricada é, é inserida nos contextos sociais das sociedades para as quais nas quais ela ela ela viaja. Então aqui essa citação é do Antoine Berman, é um autor também com o qual eu trabalho. É, foi rapidamente aqui, foi um teórico é, francês. Ele foi também tradutor é, de um, grande conhecedor da literatura é, latino-americana para o francês. E esse texto dele é, intitula-se A Tradução e Seus Discursos. É, eu tô, estou tô me referindo à publicação da revista Leia de 2009. E eu vou... É, mas esse texto foi publicado anteriormente na revista Meta é, no Canadá. tá Meta. Então aqui é a citação do, do, do Antoine Berma. Os tradutores geralmente não gostam muito de falar de teoria. Consideram-se como intuitivos e artesãos. Entretanto, desde o início da tradição ocidental, a atividade tradutória é acompanhada de um discurso hífen sobre hífen a hífen tradução. Assim, temos ao longo dos séculos, citando apenas os nomes mais conhecidos, os textos de Cícero, são Jerônimo, Frei Luiz de Leon, Lutero, Dubelet, Dolet, Rivarol, Herder, Humboldt, Schlegel, Goethe, Schleimacher, Chateaubriand, Pushkin, Valéry, Benjamin, Pound, Armand Robin, Borges, Bonfoy, Octavio Paz, etc. Esse discurso é essencialmente dos tradutores, mesmo que se duplique em cada época por aqueles dos não tradutores, que não fazem mais do que refleti-lo e repeti-lo. Eu o chamo de discurso tradicional. Ele é tradicional em dois sentidos. Primeiramente, vem do fundo da tradição da cultura ocidental. Depois, pertence a um mundo no qual a tradução é considerada como um dos pilares do próprio caráter da tradição ou seja do modo de ser dos homens traduzione tradizione dizem os italianos unindo passado e presente próximo e distante a tradução semeia a cultura ela mesma experimentada como um conjunto de tradições. Fecho aspas aqui. Lembrando que não sou eu que estou dizendo isso, eu estou extraindo essa citação do artigo do Berma. Artigo esse intitulado A Tradição em Seus Discursos. Uh, o que a gente pode entender disso? A gente pode entender, primeiro, que tem ao longo da história, e aqui a gente fala da tradição ocidental porque eu não conheço as demais tradições, né? É, então, no caso da tradição é, é, ocidental, nós temos esse conjunto de autores que fizeram discurso sobre a tradução. É, são discursos que vão, de uma forma ou de outra, refletir sobre o que é que eu estou fazendo justamente quando eu é, estou com um texto que é um texto numa língua A então, aqui eu chamo de locus, né? locus do, do, do, do latim, lugar, lo, loque, que são os dois lugares, que é o, o, o ponto A, que é o ponto do qual eu saio, tá? Esse ponto não é um ponto, né? É um local, é uma construção epistemológica também, aonde eu vou se, me situar ali. Então, é, é o que eu venho falando em todos os vídeos. Eu tenho um, um, um polo A, e tem um polo B, locus A e um locus B. Essa passagem, ela não é automática, ela não se faz sozinha. Nós temos que fazer. Então, se nós temos que fazer essa passagem, essa, então não é uma passagem, né? um lapso aqui meu, é uma transcriação, a gente tem que entender o que é está acontecendo aqui. Então, a primeira coisa é vou focar nesse elemento A no, no silocos A, ah, que texto é esse, como é que ele se, como é que ele se organiza, é, quais são a, como é que ele foi construído, é, quais são as questões de tradução que estão aqui, as minhas próprias dificuldades para entendê-lo. E eu vou para o outro polo. É uma construção, uma construção na qual né, aí é entre esse A e B que eu vou é, é, construir quadros que eu vou sistematizar os dados como numa pesquisa uma pesquisa a gente faz isso é, a, o momento científico atual né a história da ciência também nos mostra que a gente precisa ter dados os dados eles são eles provêm de vários tipos de coleta no caso aqui no caso da tradução é, e essa interface com a pesquisa, né, que esses quadros também abrem a possibilidade de você transformar a tradução numa pesquisa, desde que você, é, desde que você faça o registro né, desses dados, que você tem esses dados. Esses dados você pode tê-los de maneira infinita, são dados que você vai coletando, construindo, correlacionando para a luz dos conceitos e das teorias que, com as quais você trabalha, você poder chegar a alguma conclusão, tá? Fazer a sua proposta de tradução e ao mesmo tempo você ter uma... uma, uma como é que eu posso dizer? Você ter uma, um discurso sobre isso, né? No fundo, qual é o que, que você pode entender disso. Então... A, aqui a importância primeiro é essa é entender que existe um, um discurso em várias épocas históricas eu citei aqui é, autores de diferentes momentos né é, em que existe esse discurso sobre a tradução e é importante a gente é, se se apegar se apegar e olhar esses discursos é, é, de maneira a... Isso faz parte também dessa questão que o que nós pensamos, as, as dificuldades que nós estamos tendo, não somos os primeiros a tê-las. Então, é, é, essa é uma questão mais de conhecimento, né? Que você não vai só pelo empirismo. Ah, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Mas outras pessoas já fizeram. Então, quando a gente tem uma perspectiva mais, digamos, teórica... É, a gente vai vai também buscar esse subsídio teórico de outras é, de outras é, de outros autores que já é, ou correlacionaram a mesma coisa ou já é, ou já é, pautaram algumas algumas questões importantes, né? Nortearam essa discussão para a gente não inventa, achar que está inventando a roda o tempo todo. Então é, essa essa essa citação aqui para mim ela ela é, ela é muito ela é muito importante também e aqui eu vou finalizando já o, o vídeo porque ela tem uma uma incidência no próprio fazer da tradução, é, isto é, à medida em que eu sei que eu não estou inventando a roda e que eu tenho por trás ali toda uma tradição também de tradução, né? Tradição de tradução, é, eu vou também tentar entender quais foram as opções já conseguidas, quais foram as os elementos já identificados para eu assimilá-los no âmbito do trabalho e eu poder é, ter um, fazer uma proposta né, de tradução que seja uma proposta é, naquele momento, que é aquela que eu posso dar da melhor maneira possível. Vou, vamos continuar essa, essa conversa em outro vídeo e hoje por hoje é só. Obrigada, tchau, tchau!